era um pingo de gente, empurrada, fórceps pro batente, o bíceps dormente, a mão cheia de calo, treme, não aguenta um lápis no fundão de São Paulo. Se a alma rebelde se quer domesticar, menina preta perde infância, vira doméstica, amontoados ao relento, sem poder se esticar, um baobá -um -ba vira bonsai, só assim pra explicar. Que o nosso povo na periferia precisa Não se negocia Porque essa troca leva a infância Devolve a apatia Sobra ferida na alma Uma coleção de trauma Fora a parte física e nós da crítica Pra que o nosso futuro não chore A urgência é Precisamos ser melhores Se tem muita pressão Não desenvolve a semente É a mesma coisa com a gente Que é pra ser gentil Como foda pra folir. Mas sem água só e é tempo Que botão vai se abrir? Triste muito cedo, é muito covarde Cortar infâncias pela metade Pra ser um adulto sem tumulto Não existe atalho Em resumo, crianças não tem trabalho não Crianças não tem trabalho não Crianças não tem trabalho De família em troca de comida, mas só queria brincar de adoleta. Sua vontade esconde-esconde, já que a sociedade pega-pega, sua liberdade transforma em tristeza. Repetiu na escola por falta. Ele quer, mas não pode. Desigualdade é presente e tira seus direitos sem escolha. Trabalha ou rouba para viver. Sistema algoz que o arrancou da escola e colocou para vender. Bala nos faróis Em maioria, jovens pretos de periferia Que tem direito à vida plena, mas só conhece o que vivencia Insegurança, violência, que medo. que medo Trabalho infantil é um crime Que tem cor e endereço prioridade nossa é assegurar que cresçam e floresçam. Alimentar a potência delas. A liberdade delas não tem preço. Merece o mundo como um jardim. E não como uma cela. Se tem muita pressão, não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente. Quer é ser gentil, como foda é pra florir. Mas sem água, sol e tempo, que botão vai se abrir?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 to